Oi, gurias! Tudo bom? Tô aqui hoje pra fazer um vídeo muito, muito diferente e que eu adoro assistir que é três penteados super fáceis pra cabelo médio meu cabelo era curto, mas ele já cresceu bastante então vou compartilhar com vocês alguns penteados que eu gosto de fazer que eu acho legais e que se destacam no cabelo escuro porque é muito complicado fazer penteado em cabelo escuro Quase nunca aparece. Então a gente vai testar aqui juntas três penteados super fáceis. E aí, depois vocês me contam aqui nos comentários quais vocês mais gostaram. Vamos fazer o primeiro penteado. Para ele, vocês vão precisar só de dois tic tacs ou de dois grampos. Eu prefiro usar tic tac, eu acho mais confortável o grampo. para mim não prende direito, meu cabelo é muito liso, então não segura muito bem. Basicamente o que a gente vai fazer? Eu gosto de dividir o cabelo no meio, então a gente divide no meio aqui e pega aqui uma mecha mais ou menos desse tamanho, ó, assim, ó, aqui, vamos prender pra trás. com o Tic Tac. Eu gosto de fazer um X com o Tic Tac aqui atrás porque segura melhor. E aí fica esse rabinho aqui e o Tic Tac preso. Aí pra ficar mais legal, pra ficar mais diferente não ficar esse lambido a gente segura aqui o Tic Tac e dá umas puxadinhas pra fazer um topetinho. Aí tu vai puxando o quanto tu achar que fica bom. Eu gosto de fazer ele assim mais altinho, mas se tu gosta dele um pouco mais baixinho. E aí tá pronto o nosso penteadinho pra dar uma variada no look. Ó. Eu gosto muito desse penteado. Eu apelo pra ele sempre que meu cabelo tá naqueles dias meio mais meia-boca. Aí ele dá uma super diferenciada e já dá uma inovada na cara, né? Porque a gente, principalmente agora que tá trabalhando, eu pelo menos tô trabalhando de casa, esse tipo de penteado faz com que dê uma renovada na minha cara, no meu look. E aí eu não preciso fazer muito esforço também pra isso. E eu amo esse penteado. O segundo penteado também é super fácil. É uns enroladinhos assim do lado da cabeça que tá bem na moda que tem um monte de meninas usando. E também eu prendo com o tic tac, então não precisa de quase nada pra fazer. É só dividir o cabelo onde tu gosta de dividir. Eu normalmente uso assim pro ladinho. E aí, eu vou prender aqui pra sair no meu olho. Mas isso aqui é só pra gente conseguir fazer o penteado mais fácil. Só isso aqui por si já é um penteadinho, né? Mas não é esse nosso foco. Aí eu pego aqui uma mechinha bem fininha e eu começo a torcer ela com o dedo. Aí eu pego mais um pouquinho de cabelo, boto no meio dela, dou mais uma torcida. Aí eu vou indo pra trás, pega mais um pouquinho, prende junto, torce mais. E aí quando já tá escondidinho aqui na cabeça, eu prendo aqui atrás, dando uma soltadinha, ó. Pode ver que ela tá meio soltinha. Se eu puxar, ela some na minha cabeça. Aí eu dou uma soltadinha e prendo aqui atrás com o tic-tac. Aí eu vou fazer mais uma aqui embaixo. Pega a mexinha, enrola bem enroladinho. Pega mais um pouquinho de cabelo. Prende aqui. Atrás da cabeça. Ó. Aí solta aqui. E aí tem um cabelo diferente. Elaboradinho. Dá até pra quando passar a pandemia. E numa festa com cabelo assim. Fica bonito também. E aí ó. Pronto. Um penteado bem romantiquinho. Mas que é super fácil de fazer e dá outra cara pro cabelo, principalmente pra mim, que tem cabelo liso. Isso aqui é vida e dá uma super inovada. Se tu quiser, tu pode até dar uma soltadinha, dar uma bagunçadinha. Eu gosto desse, dessa textura diferente que fica no ladinho. Penteado é a trança embutida. Eu sou apaixonada por essa trança. Eu acho que ela dá um super resultado e é ótimo por aqueles dias que o cabelo tá almanhaca, né, que a gente não conseguiu lavar, ou que ele acordou revoltado com a vida. Aí com a trança embutida tudo se resolve. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu fiz a trança quando eu tava com o cabelo mais curto, mas ele é muito bom para vocês conseguirem ver como eu faço ela por trás. Porque aqui, como eu tô sozinha e eu tenho a mesa aqui que me limita, eu não consigo gravar de costas para vocês. Mas naquele vídeo tá gravado direitinho, eu fiz a trança de costas, então vocês conseguem acompanhar. Aqui eu vou fazer ela mais rápido e é basicamente o mesmo passo a passo, só que meu cabelo tá um pouquinho maior, ela vai ir um pouquinho mais longe. Aí com uma borrachinha, uma xuxinha, um rabicó, tu prende ela bem aqui embaixo. Se teu cabelo for reto, é mais fácil de fazer até bem na pontinha, mas como o meu ele tem o bico, fica um pouco difícil. E aí eu venho com a mão no meio dela e eu vou soltando pra dar esse efeito mais bagunçadinho e ficar um pouco mais volumoso, assim. Eu amo esse efeito, se tu quiser ela bem coladinha na cabeça também, é só fazer ela mais apertadinha. Mas eu acho que a grande magia dela é esse ar bagunçado, despojado. Então ela fica assim, fica uma trancinha no meu cabelo, que é médio, fica uma micro trança. Mas eu amo. E é isso, esses foram os nossos três penteados super fáceis. Acho que o mais complicadinho foi a trança, mas já tem vídeo aqui ensinando. Eu aprendi a fazer... Trançando o cabelo das minhas bonecas. Então, se eu tenho uma filha, se tem uma Barbie aí sobrando, sobrando largada pela casa, vai treinando nela, que vai dar super certo. É muito, muito fácil. E até assim, de fazer com o braço mesmo pra cima. Então, é bem rapidinho. E eu amo. Me conta aqui nos comentários qual o penteado que tu mais gostou e que tu com certeza vai fazer também. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até! Tchau!